Bora fazer o evento sazonal, lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever também, deixar o joinha quem for comprar Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição. Hoje a gente vai fazer o evento sazonal para pegar o Cadillac CT5-V e o Audi R8 2013. O que, que tem na loja do Forza Tom, mano? Esse carro aqui é montação traseira, tá? Pós-carreira. Aquele Challenge RT, eu não sei se é raro, mano. Quem não tem, pega ele, que é bonito. Vamos fazer essa placa de perigo aqui do hotel. Tem que pular 180 metros? Vamos lá, eu vou com esse carro aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo com ele. Só 180? Aí, ó. 190 metros. Boa. Esse aqui é o Aston Martin Valhalla, mas comenta aí qual carro que você utilizou da classe S2. Vamos fazer esse radar de velocidade oceano azul. A gente tem que passar aqui a 402 quilômetros? Bora lá, mano, esse Rimac aqui, ó, tá compartilhada a tunagem e eu atualizei ela, tá? Então eu vou compartilhar essa tunagem que bate 417 ou mais. Mano, nós temos aqui uma área de drift, tá? A gente tem que fazer aqui 33 mil pontos. Bota a quarta marcha e vai. De quarta, hein? Ih, vai bater, vai bater. Ó... 30... 37 mil. 37 mil. A tonagem do Shelby tá compartilhada ou você pode pegar um Fórmula Drift. Vamos fazer agora esse campeonato aqui de cross country. Vamos lá. para esse evento de cross classe A, eu vou compartilhar esse Ford Hashtag 25 e esse Jeep aqui também. Vamos lá, vamos lá. O Mustang da... Qual é a marca mesmo? Da RTR, que tá com a logo do Forza... Pera aí, só um minuto que eu já já eu respondo o pessoal do chat ele, ele é de 2024 Ele é de 2024, hein Então, vamos ver Será que lança esse ano pra gente Ou vai deixar pra lançar ano que vem Já tá com a logo lá do Forza A Forza não falou nada Ninguém viu ainda Mas por enquanto É, do pessoal, né, que cria conteúdo aí eu vi, eu no AR12 Game não vi, nem, nem outro gringo aí que gosta de fazer esse tipo de conteúdo que eu faço, né? É, trazendo algumas informações, não fez também não Então, é, por enquanto a gente não sabe a data, né? Mas pelo menos a gente sabe que a gente vai ter Mustang da RTR, né? Eita, lasqueiro, o carro... O Jeep, rapaz Caiu em cima do meu carro é o um Mustang novo, 2024 Eu postei um vídeo Oi, Johnny, obrigado aí pelo apoio, tá? Obrigadão O novo Mustang, é 2024, ele tá com a logo do Forza Horizon Eu tô bom demais, tô bom demais Boa tarde aí, tamo junto aí Todo mundo tá chegando aí também, é nóis Estamos aqui fazendo um evento sazonal aqui. Lembrando que eu estou começando lives na Twitch a partir das 8 da noite, tá? Quem quiser acompanhar também, a gente tá tendo o TikTok. Eu estou postando umas dicas rápidas lá. E o Instagram também para o pessoal fazer alguma pergunta. E não é para ficar mandando chegada para mim no Instagram. Pelo amor de Deus! Vamos fazer agora essa corrida de velocidade. É classe A. Pra essa corrida aqui, eu vou compartilhar o Porsche Cayman com o Turbante Lego. Vamos lá, vamos focar na corrida aqui, que nós vamos ganhar muito mais com isso. Olha aquele Porsche ali, velho. Do Motor Sport 4. Motor Motorsport 4. Chegou aqui pra gente. Já, né? Esquecido, né? Esqueci, e a culpa é do, dos desenvolvedores Porque o carro Igual esse carro aqui que eu tô andando Esse carro aqui era, é apelão lá no Horizon 4 Corrida na neve Corrida de circuito Ela tem tudo Chegou aqui só tem aderência Na classe A tem aderência absurda Você vai jogar Pra, pra classe S1 Não tem aderência faz o jogo correndo, né? Aí, mas para modo campanha o carro é nossa. para modo campanha, é maravilhoso. Oi, mula, beleza? o anti-lag. Ele tem muita manobra. O jogador iniciante de modo campanha vai curtir esse carro. E esse anti-lag deu um charme para ele, hein? chique demais, cara, é muito top só faltou melhorar o desempenho dos carros, né mas isso aí vai ficar pro próximo Horizon, né cara, aí a gente podia fazer uma petição pro Forza manter essa essa temática aqui eu achei legal, você gostou? Comenta aí se você gostou dessa temática aqui de luzes e neon. Eu acho que tem mais uma corrida para a gente fazer, né? Deixa eu ver. Essa aqui é a segunda. Acho que tem uma. Agora é corrida de rua, né? A gente tem uma corrida de rua para fazer. a esperança do Cadillac ter um desempenho pelo menos no nível do... da BMW M4, né? Tomara que ele tenha esse desempenho. Talvez pode chegar bugado, né? Mais um RWD bugado aí no jogo. para mim, carro RWD aqui é tudo bugado. Fazer agora a corrida de rua Classe B, bora entrar nesse campeonato Classe B, tá compartilhado o Eclipse Tá compartilhado o Honda SX Tá compartilhado o Trueno Bora lá E eu tenho que lembrar de compartilhar esse aqui Esse aqui tá com anti-lag, tá Esse aqui tá com anti-lag E o outro Supra Não tem anti-lag, mas é mais fácil De controlar do que esse aqui Supra não, menino, Eclipse, meu Deus do céu Falei Supra, né eu ia fazer o Toyota Supra, só que ele... Por exemplo, eu queria fazer o Toyota Supra aqui nessa classe. Eu posso... Eu tenho um dessa classe aqui, só que pra colocar anti-lag não dá. Não dá pra me colocar anti-lag nele, porque senão ele vai pra classe A. Eu acho que deveria ter uma versão de anti-lag com baixa potência. A ah, RWD, eu acho que nem RWD dá, mano. Eu acho que o Toyota Supra, mesmo se você colocar aí tração traseira na Classe B, não dá, não. Mas na Classe A eu já tem. Já tá compartilhado. É muito, muito apelão, muito apelão. Só que os carros tração traseira no Horizon 5, pra mim é tudo bugado. Porque, tipo assim, tem carro que dá pra você colocar mil cavalos, tem carro que você não pode passar de 500 tração traseira. Entendeu? Então tá desbalanceado Isso aqui, tá muito desbalanceado Deveria ser mais balanceado para ter um Um nível de competitividade Melhor, meu Deus, quase que o carro da ponte No meu ponto de vista Eu acho que o pessoal do Forza apenas pega os carros E joga aqui, se vira O pessoal do Fusa é, é, vai lá no Motor Sport <risos> e manda pra cá a, a, os carros e tipo assim, não tá nem aí, só manda. Lag é bonito demais, velho Deu uma pegada muito Da hora, principalmente para esses carros JDM, Eclipse é JDM Porque é da Mitsubishi Esse cara vai matar agora, velho Quando eu falo que o Mitsubishi é, é, J, é JDM, né O Eclipse, o pessoal fica bravo comigo Vamos fazer o desafio de tirar foto. Fotográfico qualquer carro de pista. É lá na Universidade de Guanajuato, tá? A localização é essa aqui, meu nobre, ó. Onde é que eu tô aqui, tá? É bem Guanajuato aqui, ó. Mano, tem que tirar foto de qualquer carro que seja da categoria Track Toys, tá? E tem que aparecer esse neon aí. Vamos fazer o desafio de colecionáveis, gente. A gente tem que bater em 10 cubos de neon, lá no Vale das Ranas. Aqui, gente, a localização, ó. Vale das Ranas. Vamos lá. Mano, tem um bem aqui na minha frente. O que, é que você vai fazer? Aperta Start, vai no modo online, muda para Horizon Solo. Aí você vai bater... Quebrou o bagulho, reaperta e retroceder. Aí você vai de novo. Quebrou. Aperta e retroceder e faz isso aqui até aparecer a mensagem de concluído. Vamos fazer a corrida online agora. Tem que ser carro estoque, tá? Não tem tunagem o carro. o louco na curva ali porque eu já tô ligado né olá olha olá olha lá, olá olha lá. meu deus cara é assim que anda de carro né É desse jeito que anda eu só vou segurar os boots na hora que eu passar o primeiro que esses meninos aí tem que tomar vergonha na cara é um carrinho FWD, gente Classe C Acelera aí, meu brother Será que eu vou conseguir passar esses boot, né? Porque parece que aumentaram a dificuldade Porque tá, tá zica Ah, vou, vou segurar Na hora que eu passar, vou segurar Se eu conseguir passar, né? Olha lá, olha lá Eles vão frear aqui, aqui vai ter que frear Freou nada Freou nada Espera aí que eu vou segurar o boot É tipo assim, os boot tem tunagem, Nós não Obrigado, obrigado pelo Prime. Davi, bora Segura aí Davi, os cara Ou então passa aí Ih, nós tá ganhando, o pessoal tá desistindo <risos> Olha os cara desistindo Já era, ganhando Os cara desiste cara. Mas também quem é que não desiste, né? existe os caras, meu Deus, é porque tem muitos jogadores que jogam Horizon e não manja, né? De é uma a única coisa que os caras fazem é dar um rolezinho, né? É por isso que o Forza já deixa o carro um carro mais top quando você completa a pontuação mínima, né? Que eu acho que é 20, porque senão os noobizinhos enchem o saco, né? Fala para o jogo, ah, tá difícil, tá difícil. Eu acho que deveria ficar nos 40 pontos, né? Na minha opinião. Tipo assim, forçar a galera a tentar aprender, entender mais sobre o jogo. Porque se ficar desse jeito... Mas é, hoje em dia as coisas é tudo assim, né? Tudo fácil. Se não for fácil, a galera não quer, né? Mas isso é muito prejudicial, na minha opinião. Porque se, a... se o cara quer uma coisa fácil assim... Imagina na vida real, né? Ele fazendo as coisas lá... Thank <laughs> you. Vamos fazer o Forza do evento sazonal? Obtenha e dirige um Camaro Z28 2015. Olha o Camarão aqui 2015, hein? Agora a gente tem que tirar uma foto do Camaro no posto de corrida de rua do Horizon. O posto de corrida de rua fica nessa localização aqui, ó. Tirou a foto, pronto, zerou. Agora a gente tem que fazer uma corrida de arrancada com o Camaro. Eu vou fazer essa corrida aqui que tá localizada no festival. Bora lá, bora lá. Tá todo mundo aqui. Ah, tá só Camaro. Camaro ele tá, ele tá na categoria de Track Toys, mano, esse Camaro aqui Ele, ele é um Muscle moderno, tinha que estar tá na categoria De Muscle moderno Eu não entendi porque que esse carro aqui Tá na categoria de Track Toys, mas Tudo bem Mano, agora a gente tem que ganhar 9 estrelas em radar de velocidade, tá? Mano, eu vou fazer esse radar aqui, ó. Lembrando que a tunagem do Camaro tá compartilhada. Vamos lá, se você quiser pode entupir o seu carro de peças, tá? Pra fazer isso aqui, ou você pode utilizar essa tonagem aqui, você pode ficar repetindo isso aqui várias vezes até aparecer a mensagem do Forza Tom. Terminamos o evento sazonal, lembrando que a configuração de todos os carros está compartilhada, quem foi adquirir o Overclock, não esqueça de utilizar o meu cupom que está na descrição do vídeo, quem quiser me seguir no Instagram ou TikTok, o link está na descrição.